Fala galera, Rafael aqui da Brasil Pisses Mais um projeto saindo para Pernambuco Em Garanhões Um projeto de raça Da nossa linha pop né A nossa linha pop é a linha que a gente vende O projeto igual a maioria dos nossos concorrentes Só os bolsões pra... Os bolsões, a estrutura do tanque O cliente que arca A parte de... Biofiltragem, o cliente montar o filtro caseiro com a nossa orientação, ou sem também. Sistema de oxigenação. Esse aqui é um projetinho para produção de uma tonelada a mês. Mas, como a gente sempre indica para os clientes, esse nosso cliente vai começar com o pé no chão, trabalhando com metade do projeto. Então, ele vai tirar praticamente mês sim, mês não. Aí, uma tonelada e meia de produção de tilápia. Calma aí, Verna, que eu já te ajudo. Aguentei. Falou, gente. Até mais.